essa galera tá falando que, na verdade, eles queriam o código-fonte das urnas. Qual que é a tua interpretação de, de, do que rolou lá? Na minha interpretação é que a galera queria um golpe com o Bolsonaro no poder. Assim, pra mim, muito claro que o, a galera que tava lá quebrando tudo tava pedindo, tem vídeo dos caras pedindo, tem vídeo dos caras falando que é fechamento de Supremo, que é fechamento de Congresso. E são é... pessoas que não dá nem pra tu dizer que esses caras são infiltrados, porque estão falando que temos infiltrados. Isso aí para mim, é mim é conversinha cara, mole. Com certeza, é conversinha, conversinha mole, mole. Porque o o, o, o, o, os bolsonaristas eles radical, os influenciadores, os parlamentares bolsonaristas, é, de maneira geral é, radicalizaram o próprio eleitorado e incentivaram que eles fizessem isso pô, o, o próprio, o meu próprio racha e o racha da MBL com Bolsonaro, foi porque no dia 26 de maio de 2019, eles tinham pedido pra gente é, é, participar da manifestação que eles tinham organizado pra fechamento do Supremo e fechamento do Congresso, em 2019 que, ele, que eles organizaram, que eles fizeram, a gente falava pô, não, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é motivo pra gente ir pra oposição na hora é que foi que eu fiz, pô, três anos e e três anos e três, e quatro meses de oposição ao governo Bolsonaro e, e, e o resto, os dez, os nove outros meses que sobraram de independência. Foi basicamente os nove meses de, de período que eu passei ajudando o governo a aprovar a reforma da Previdência, que era pra mim uma das coisas mais importantes que você tinha pra fazer. Depois disso, foi toda uma construção pra, pra defesa de golpe, pra defesa de, de fechamento de Congresso, fechamento do Supremo. E pô, eu autorizo. <risos> Autorizo, então. é, é, é, os pedidos pro Bolsonaro Fazer a garantia de lei e ordem Boa parte de quem foi na manifestação Era gente que tava na frente do quartel, porra Tava na frente do quartel pedindo o código de fonte de urna é. O cara não, tava na tava frente tava do quartel pedindo o um golpe militar, porra Eles pedindo SOS é, Tu viu essa porra? De cara Eu vi Não, não assim, coisa negócio de maluco Assim, essa invasão foi assim Primeiro que... Mas pra todo, todo quem... mundo sabia, Kim Todo mundo sabia que ia rolar essa porra não? Todo mundo não sabia Tu não sabia que ia rolar essa porra? Não, eu, eu não sabia Não, eu Pera, pera, pera, pera. <risos> Não é como você. Te... Não é como. <risos> Todo Atenção, mundo, todo mundo, Augusto Aras. Eu não sabia. Aconteceu no aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim, sim Lá sim. lá talvez tenha sido um pouco pior, pessoas morreram e tal. É, cara, o Bolsonaro, a, a como a, a coisa como a coisa andou aqui com o Bolsonaro na liderança e tal, as falas, tudo mais, era muito parecido com o lance do Trump, sim. né? E porra, eu se, vamos lá, eu sou o Lula. Eu ia falar aí, ó, o galera aqui que é responsável aqui pela segurança dessa porra, fica esperto porque a vagabundo vai querer entrar aqui que nem entrar lá nos Estados Unidos, porra. Sim. Caralho, e, e foi a merda que foi, cara? Parecia que não tinha ninguém no bagulho? Sim. Não, eu, eu não tenho a menor dúvida de que, primeiro, você teve, é, é, você teve duas responsabilidades. Para mim, a principal responsabilidade é assim, do governo do Distrito Federal, que é o, o cara que tem o comando da polícia militar que recebe, que é uma polícia militar diferente dos outros estados, que é, que é uma polícia que recebe de um fundo constitucional do governo federal para fazer a defesa né, do Distrito Federal, não como ente da federação, mas como centro do poder. Então, tem é, essa prerrogativa, essa competência de fazer essa defesa. O próprio Anderson Torres vazou áudio dele falando que negociou a entrada pacífica da galera no, na, na Praça dos Três Poderes, quando ele deveria ter bloqueado a entrada da Praça dos Três Poderes, sendo secretário de Segurança Pública, e recebeu no relatório dois dias antes de que é, ia, tinha intenção de ter quebra-quebra e tinha, que ter e tinha intenção de ter invasão, tinha que ter bloqueado para Praça ele dos Três Ele sabia Poderes, disso. sabia disso, recebeu, recebeu o ofício disso e deu e, e, e, e respondeu, dizendo que ia tomar as providências necessárias, etc, e fez o contrário. Agora, se teve também responsabilidade do gabinete de Segurança Institucional, você teve responsabilidade do Ministério da Justiça, que também sabia que tinha Força Nacional pra usar, que tinha as Forças Armadas. Cara, eu fiquei sabendo, eu não sabia isso. Isso, isso pra mim foi assustador. Eu fiquei sabendo depois que eu vi um vídeo. É. O vídeo é quente, cara. É... Na internet, não, não, não. Eu é, não, é quente. É quente, porque assim, eu vi o vídeo e aí depois eu fui buscar a explicação do vídeo, né? Eu vi o vídeo de, de, de um policial militar xingando a galera da, da, das Forças Armadas que fica no Planalto, que fica uma, uma, uma galera das Forças Armadas. Logo na parte, sem ser no, Eu sei que no. Parece que no terceiro subsolo tem um efetivo de 40, que é de gente. Treinada e experiente que podia fazer defesa. Isso é outra falha, acho que do, do próprio governo Lula de, de mobilizar essa galera que já tava pronta lá pra fazer essa defesa. Mas tem outra que não fica no subsolo, que fica lá mesmo na, próximo do palácio, que é de recruta que acabou de entrar. E, tipo, eu vi o vídeo do, do, do policial militar dando bronco. Faz a formação aí, faz a formação aí. Bora, Zesto! Faz a linha, p... Fecha a linha aí! Bora, fecha a linha! Comando, fecha a linha, p... da roda aí, caramba! Comanda tua tropa! P... Para de frosura, p... Aí o cara foi atirar tava travado. Travada, p***! Tá travada! Uh, enfim, tipo, uma cena de zorra total. E aí eu fui atrás, saber, porra, por que, que tinha uma tropa tão despreparada lá? Eu vi que é porque mandou a galera do serviço militar obrigatório que acabou de entrar, de 18, 19 anos de idade. O famoso e... efetivo variável, só os Para Pra encostar na, na defesa do térreo do lá do, do Planalto, porque nunca acontece porra nenhuma. Pô, mas cara, então, é essa parada aqui. Assim, tinha, eu, eu acho que teve lá a falha do, do, do Ibanês, com certeza. Mas, porra, cara, me surpreende o fato de que os caras foram surpreendidos. O que me surpreende é os caras terem sido surpreendidos, porque assim, aconteceu já antes, irmão. A chance de acontecer agora era gigante, gigantesca. Tá bom, tu não sabia, mas tu não suspeitava? Não, eu, eu, eu achava sinceramente que depois da... De, de ter passado a eleição, do Bolsonaro ter saído do Brasil, dele ter feito <risos> aquele discurso pra galera desocupar o, o, o, o... rodovia, depois de ter sido muito pressionado, né? É, é o silêncio é, dele comunicou pra caralho também, É, né? de, de ter ficado quieto. Não, primeiro que assim, você entra hoje no Twitter e no Instagram do Bolsonaro, ele ainda é precisa. Presidente, né? É. Temos resultado de não sei o quê, porque fizemos não sei tal e uhum. tivemos tal, tal coisa, tipo, caralho, velho. Já era. Tá, é, tá muito... Parece que, assim, tipo, ele nem tá vendo mais rede social nem nada, acho que é o Carluxo que tá postando coisa lá, enquanto ele, como ele fosse presidente mesmo, que é coisa de maluco, igual o Carluxo é mesmo, né, de, de ficar postando como se o pai fosse presidente ainda. Mas, enfim, o que, que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando sobre a, a obviedade do que ia acontecer. Sim, mas é... é... E que o Bolsonaro já tava ah, fora. não, você, você tava falando tá... sobre mim, né? Eu, eu achava que o, o, o ápice de tensão tinha passado. Que tinha uma chance grande de ter quebra-quebra, de ter tentativa de golpe e tal. Mas que isso aconteceria logo depois que o Bolsonaro perdesse a eleição. Tipo, ah, agora vai ter uma revolta generalizada, os bolsonaristas não vão aceitar, vão falar que teve fraude na urna e vão invadir. Nesse momento eu pensei que fosse ter... Depois, quando passou, eu falei, não, agora, puta, o Lula, que ainda tinha aquele, a piada dos 72 horas, né? Não, 72 horas vai acontecer não sei o quê. Só mais 72 horas, patriota? Não aconteceu nada, o Bolsonaro não fez nada, ele saiu do país, o Lula sumiu, subiu a rampa, já tem uma semana de governo, já tem PEC de transição que foi votada, que foi aprovada, deputado que era da base bolsonarista já virou da base do Lula. Mano, virou a chave e já vai ter... Então o velho da van já tá de vermelho. É, o velho da van já tá falando que tá torcendo pro Lula. Então, eu falei, bom... Agora, Agora não vai ter mais. Mas teve? Teve. O... Mas assim, a galera... O, o, o governo do Distrito Federal o, o, e o governo federal ficou sabendo do dois, três dias antes. E nada. É, e... Isso é muito estranho, assim. Parece uma... Eu não sei, um apagão geral. Eu fico... Assim, quem que ganhou com essa porra? Não, pra mim, na prática, quem ganhou o Lula, né? Porque ele sai... Primeiro que o Lula, pra mim, puta de uma, de uma burrada, assim. Se o sujeito queria fazer alguma... Ser de direita ou fazer oposição ao PT, a pior cagada que ele foi fazer... Parabéns, seu cocô! Foi quebra-quebra na Praça dos Fica Três Cada Poderes. mais forte o Porque Lula, Porque né? ficou muito mais fácil de, de, do Lula taxar os opositores. De golpista, de terrorista. Ele mal entrou no governo, já ganhou uma Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal pra botar o um interventor e pra nomear mais cargo, né? Então os caras que queriam intervenção ganharam uma intervenção com o Lula. O, Lula, o governo Lula começou acuado, acuado com uma ministra de acusação de ligação de miliciano, acuado nesse negócio da, da, da Advocacia Geral da União de criar o Ministério da Verdade, que tava pegando hiper mal até na imprensa. e Então tava, tava na defensiva e passou agora tá na ofensiva. Então o melhor presente que esses... <risos> poderiam dar pro Lula. Pula, eles deram. É o, o discurso da, agora de que puta, todo opositor do Lula é golpista, de que o abuso de poder do Lula se justifica agora, ou, ou criar o Ministério da Verdade, ou criar na Advocacia Geral da União uma estrutura pra processar o opositor, tá justificado porque olha só o que aconteceu, se não fizer isso eles vão invadir e vão dar golpe de Estado. Né? Parabéns, seu cocô!